Olá, sou Priscila Sena, uma mulher de origem intercultural, autodeclarada negra, com cabelos crespos, platinados na altura dos ombros e franja. Tenho olhos e nariz pequenos, boca e dentes grandes. É, estou usando um vestido em amarelo e azul no xadrez e com batom vermelho e brincos de argola em prata. Sou doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e Bibliotecária pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, entre as atividades que desempenho, estou professora substituta no Departamento de Ciência e da Informação da Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, diretora de formação política e profissional na Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições e integrante da equipe gestora do eCódice, um repositório de eventos online. Música Vídeo, eu apresento a vocês uma das pesquisas que me deu o enorme prazer em realizar na parceria com a professora e pesquisadora Luciana Gracioso, chefe do departamento de ciência da informação da UFSCAR, intitulada "Bibliotecárias Negras Falam por Si e Suas Vozes São Potentes". Antes de falar da pesquisa objetivamente, é válido contextualizar. Que eu vinha há algum tempo com o desejo de concretizar um estudo voltado para temáticas étnico-raciais. No entanto, eu não me sentia preparada até que decidi fazer das minhas falas já conscientes é, uma ação concreta. E ressalvo que quando expresso consciente não significa aprofundamento, mas despertar. Despertar que ocorreu aos poucos e foi se consolidando na leitura de pesquisas de estudiosas da ciência da informação e de fora dela. Além disso, como pesquisadora de temáticas relacionadas à inovação e tecnologia, comecei ainda no doutorado a observar que em ambientes tidos como tecnológicos, a participação de pessoas negras era praticamente inexistente agravando mais quando se remitia a biblioteconomia e ciência da informação. Esse contexto me levou a descobrir uma inquietude em comum com a professora Luciana Gracioso em torno de quais seriam as percepções das bibliotecárias negras atuantes em diferentes ambientes informacionais quanto a gênero e questões étnico-raciais. Realizamos, então, a pesquisa entre junho e setembro de 2021 e convidamos bibliotecárias presentes em biblioteca escolar, universitária, especializada, ambiente empresarial, tanto da esfera pública quanto privada, a participar de um grupo focal conosco. É importante ressaltar que tivemos todo um cuidado metodológico em realizar o pretexto do roteiro que utilizamos e também é, no sentido de termos a autorização para utilizarmos os dados do grupo. Entre os resultados alcançados em relação a ser mulher negra, precisamente no Brasil, ficou ainda mais latente conforme depoimentos das nossas participantes que lugar de mulher é onde ela quiser, desde que seja uma mulher não negra. No entanto, em nossa visão, as mulheres negras podem sim estar onde quiserem estar e estão, e vão continuar a existir e resistir porque não estão mais sozinhas. Esperamos que os resultados a que chegamos Somem como instrumentos as ações já realizadas antes de nós por pessoas pesquisadoras e professoras negras e não negras antirracistas que desenvolvem trabalhos brilhantes na área de ciência da informação e na ciência em geral. E bem, a pesquisa na íntegra deve ser disponibilizada em breve pelo selo New Ota, em um dos capítulos da obra Bibliotecárias bibliotecários Negras e Negros. Se vocês se interessaram para saber um pouco mais da pesquisa, podem se conectar a mim nas mídias sociais ou por e-mail para ficar por dentro do lançamento do capítulo e da obra como um todo. Um grande abraço e um viva ciência com muito orgulho e satisfação por ser uma mulher que faz ciência.